Os maiores planos de saúde do Brasil com até 40% de desconto. Na Virtua Corretora você garante descontos de até 40% em planos de saúde nacionais e estaduais. Faça a sua cotação agora. Virtua Corretora.